Oi, eu sou o Celso Dias da Benchmark Treinamentos e esse é mais um vídeo do canal Vida de Propagandista, o maior canal do país sobre a profissão. Eu vou mostrar para você oito fatores que certamente fazem que você perca oportunidade se você já participou de entrevistas e de repente isso já aconteceu com você e talvez você não tenha consciência disso, você nem percebeu, talvez você não recebeu um feedback porque... Enfim, por que eu não sei, mas vamos lá, eu quero te mostrar isso aqui, eu quero deixar claro para você que isso elimina, assim, todo dia, um vasto histórico aí, né, um banco de dados muito grande de participação, de entrevistas dos nossos alunos, dos nossos cases de sucesso, tudo que nos ajudou a forjar o nosso curso poder ter sucesso na contratação e a gente quer trazer um pouquinho agora aqui para você dos fracassos daquilo que impede você de avançar e se você não participou de entrevista já se prepare para isso para você chegar na frente combinado então é aquilo né se você ainda não é inscrito no canal se inscreva está perdendo tempo e oportunidade de ter acesso a esses conteúdos exclusivos por aqui e, inclusive de ser notificado de antemão o mais rápido possível quem sabe é, eu sempre digo que a, as entrevistas acontecem muito de sopetão, então a gente precisa se antecipar. E vamos que vamos. Combinado? Bom, o primeiro, um fato, tá? é o excesso de autoconfiança, isso acontece muito na vaga de propagandista e tem vários motivos para isso. Um deles é o seguinte, às vezes o profissional, ele normalmente ele tem uma experiência comercial e é conhecido de que vendedores tendem a ser mais autoconfiante. É uma ferramenta necessária para se fazer boas vendas. Se você não confiar em si mesmo, se você não confiar no seu produto, difícil, né? Não é o seu cliente que vai confiar. Mas o excesso disso pode prejudicar. Um outro fator é o fato de ser uma vaga muito concorrida, o profissional sabe disso e aí ele exagera, os autoelogios, é, falar muito bem de si mesmo, dizer que é o melhor. Mas espera aí, como é que você vai dizer que você é o melhor se você nem conhece seus concorrentes? Será que esse é o caminho certo? Cuidado com o excesso de autoconfiança. Isso pode revelar prepotência, dificuldade em ver os próprios pontos de melhoria um deslocamento da realidade, isso pode revelar, inclusive, insegurança. Então, no processo, fale de você. Mostre seu, sua trajetória profissional, demonstre como você foi forjado com o tempo, com as experiências e aprendizados que você teve. Não exagera nesses autoelogios, isso não te ajuda e pode, inclusive, ser o principal fator aí do seu fracasso no processo seletivo. O segundo é o seu comportamento. Isso é um fato. O seu comportamento antes do processo seletivo, o seu comportamento durante e até mesmo após as entrevistas. Vai mais do que perguntas e respostas, vai mais até mesmo do que provas e testes psicológicos. Muitos laboratórios apresentam, outros não. Cada laboratório tem é a sua própria forma de avaliar, tá? tem o seu próprio processo seletivo. Mas isso vai além, tá? Como é que a sua postura... Um exemplo, quando você chega no ambiente da entrevista e você cumprimenta as pessoas que estão nesse ambiente, essa sensibilidade é importante porque o gestor está te vendo ali, ali você já está sendo avaliado. Como é que você vai ser no dia a dia? Isso é muito de hábito. Você tem o hábito de cumprimentar, de ser educado com as pessoas, né? de ajudar o outro? Então, quer dizer, esse comportamento, essa capacidade, essa sensibilidade de perceber o outro, e de interagir com o ambiente que vai além da entrevista em si É fundamental para você ter sucesso Então de repente você pode estar sendo insistente né? Enviar vários currículos como se isso fosse uma vantagem Já vi pessoas perdendo processos seletivos por causa disso Então às vezes a pessoa pode pecar pelo excesso De enviar vários currículos achando que aquilo é uma vantagem Ser insistente demais, isso não ajuda Tá? Ao longo do processo, não esperar os prazos que o gestor deu para receber o feedback, se precipitar e achar que isso é uma vantagem, mas se mostrar inseguro, se mostrar ansioso demais, até mesmo receber a negativa. No processo seletivo, às vezes aquela vaga não é para você, mas o gestor gostou do seu perfil. E como você recebe essa notícia, pode fechar assim as suas próximas portas para as outras oportunidades. Então, como você se comporta é fundamental. Eu diria que é até mais importante do que a própria entrevista em si. E aí eu vou entrar no ponto mais profundamente aí que é a precipitação, né? É você às vezes não esperar o feedback do seu gestor aquele feedback que ele deu diz disse para você, olha, até o dia tal, você vai receber essa notícia, você querer dar um jeitinho, conversar com outro gestor, conversar com um propagandista que você conhece, entrar em contato, se precipitar nesse momento, pode sim ser muito ruim. Enviar o currículo para uma vaga que você, não, você sabe que você não preenche os pré-requisitos básicos, se precipitar, pode sim tirar de você essa oportunidade. Outro fator crucial é a inteligência emocional. Como que você reage aos estímulos que acontecem? Você sabe, no processo seletivo, em alguns momentos você vai ser confrontado. Você pode sim ser é, o gestor pode contrariar a sua percepção ali para ver a sua reação, né? Por exemplo: eu não concordo. Você não vai conseguir. Você não vai, eu tenho certeza. Então, como que vai ser a sua reação mediante essa pressão? Porque muitos profissionais erram no campo nesse momento. Não sabem gerir as suas emoções, não sabem lidar com as frustrações, não sabem lidar com as situações adversas. Porque não é novidade para ninguém que a vida é repleta de problemas. E não é diferente da indústria farmacêutica. E como que você lida com esses problemas é crucial para você ter sucesso ou não quando o jogo é para valer, porque na entrevista sabe que a pessoa, o gestor sabe que você tá querendo ali mostrar o seu melhor, é até difícil falar dos defeitos, não é assim? mas a realidade é outra. Então a inteligência emocional é crucial para o sucesso em muitos, muitos, essa é a grande fraqueza. Na minha análise daqui como treinador, já fazendo quase cinco anos com o projeto da Benchmark, é. formando propagandistas no Brasil inteiro, a gente vê que a falha número 1 um é a inteligência emocional e a comunicação Poxa comunicar não é só falar a maioria das pessoas acham acredita que comunicar bem é saber falar usar bem as palavras e a maioria das pessoas peca neste quesito por excesso falar demais não é saber se comunicar muito pelo contrário uma das habilidades da comunicação é o poder de síntese, é o poder de ser objetivo, de dizer o que você precisa com menos palavras. Prolixidade é uma falha na comunicação, com certeza. E outro ponto que as pessoas sempre esquecem também é que parte da comunicação é saber ouvir. E ouvir com atenção plena até o final, entendendo e compreendendo o que o seu interlocutor está dizendo, está te perguntando. Então, muitas vezes, os gestores não encontram essa habilidade de saber ouvir. E um propagandista que não sabe ouvir, ele não tem resultado. Porque ele não entende o que o seu interlocutor, ou seja, o seu médico, precisa. E aí, acabou. Ainda dentro desse aspecto de comunicação, eu resolvi transformar em outro item, devido à importância, são os vícios de linguagem. O que é o vício de linguagem? É aquilo que você fala e que você nem percebe e que pode sim não ser ideal, adequado para aquele ambiente, para aquele contexto. Então, muito cuidado, muito cuidado com gírias, muito cuidado com palavrões, que podem ser comuns em alguns mercados. Eu já trabalhei num ambiente que era muito comum se dizer palavrão. É. Em outros, isso pode ser muito ruim, muito danoso. Eu te digo que na indústria farmacêutica, isso não é bem visto. São tá? então, cara você você não sabe se a outra pessoa como que ela gosta de ser tratada como ela gosta de conversar. então a dica para você é: sempre balize no seu interlocutor, perceba o padrão de comunicação dele e use aquele mesmo padrão. Se você deseja um pouco mais de intimidade entre senhor e você, por exemplo, pergunte a ele como ele gosta de ser chamado. Porque você vai ser um propagandista e você vai ter que entender que alguns médicos gostam de ser tratados de certas formas e outros não. E você nunca pode abusar, você nunca pode atravessar essa linha da comunicação, principalmente quando você não controla o que você fala. Isso é muito danoso. Cuidado, porque isso pode irritar, isso pode frustrar, isso pode deixar outra pessoa com raiva e até com ódio de você. Tá? Então, o vício de linguagem é algo fundamental, você precisa eliminar isso, que elimina muita gente de processos seletivos. Outro ponto que eu já falei em vários vídeos, e aí eu destaco isso novamente pela importância, é conhecer superficialmente a profissão e o setor. Cara, se, você, se a única coisa que você sabe sobre a profissão propagandista é de que ele visita médicos e entrega caixinhas já mostra então, sai por mim, você já foi eliminado, antes mesmo de participar, talvez de ter uma oportunidade de participar do processo seletivo. Isso vai muito além. Quais são os desafios atuais da profissão? Quais são os relatórios que esse profissional precisa acompanhar? Quais são as habilidades que o profissional precisa ter, sejam elas comportamentais ou técnicas, para desenvolver um bom trabalho no campo? Para onde a indústria farmacêutica está caminhando? Quais são as tecnologias envolvidas na, nas fabricações dos medicamentos atualmente? Então tem muita coisa para se falar, cada laboratório tem as suas especificidades, e se você é uma pessoa superficial, você já foi eliminado antes mesmo de ter a sua chance. E por fim, aqui é o um aspecto, ao meu ver, mais subjetivo, mas ele é fundamental: é a presença de espírito. O que, que é isso? Né? É difícil né? de definir. Mas olha, eu entendo que a presença de espírito é ser agradável, sabe? É, a pessoa, é, é as pessoas gostarem de ter você por perto. Isso pode estar num sorriso, isso pode estar num olho no olho. Isso pode estar na sinceridade que você transmite, na forma como você age, como você lida com as pessoas à sua volta, como você dá importância para o outro. Imagina, o propagandista tem que ser uma pessoa sensível e agradável. Ele lida o tempo todo em situações, de certa forma, complicadas. Tá? Você vai visitar o um médico, ele está cheio de pacientes doentes, né, com enfermidades, e eles estão aguardando a sua vez e você vai ter que interagir com esse cenário o tempo todo, você vai ter que lidar com secretárias, secretárias têm dias né, que elas estão boas, com bom humor, outros dias não, todo mundo passa por problema, e você precisa lidar com todo esse cenário de adversidade. Se você não for uma pessoa agradável, se você não for uma pessoa de presença de espírito, então isso não vai acontecer. E as pessoas percebem isso, tá? Se você é uma pessoa que as pessoas gostam de ter por perto ou não. Então trabalhe isso, trabalhe sua presença de espírito, se preocupe com o outro, seja empático. E com certeza, seguindo essas dicas, evitando esses erros, esses fatores, você vai aumentar suas chances consideravelmente de participar de entrevistas, tá? Esse vídeo faz parte de uma série dedicada especialmente a entrevistas na indústria farmacêutica porque elas vêm acontecendo com um volume muito alto. E se você quer saber mais de como você pode se destacar na entrevista, então eu vou deixar para você o um convite de baixar o nosso novo infográfico com seis passos para participar de mais entrevistas na indústria farmacêutica. Lá você vai ter dicas de como deixar o seu perfil mais interessante para o setor, o seu currículo, como que você faz para conseguir atrair mais oportunidades para você e também né, aproveitar essas oportunidades. Tudo bem? Se você gostou desse conteúdo, muito bem, curte aí, comenta aqui embaixo, compartilha deixe que outros, outras pessoas conheçam esse conteúdo também e a gente se vê no próximo vídeo. Sucesso!